e as aplicantes de um determinado grupo social ou não também né pode falar qualquer coisa não alterando o que os outros falaram. mas tem um, uma, um negócio interessante que diz que diz que é, é, ali ao redor do, da região da Árabe, assim Lente médio África esse pessoal já fazia um rolê para a Europa Legal? é verdade A, a região de Portugal, da Espanha, dá, dá a entender que esse pessoal, através dos hábitos que ele já tinha oral, né, africano, cantado, falado, contar histórias, influenciou essa galera lá, que meio que deu origem a que seria tipo os Menestrés. Aí, São os caras que viajavam contando, contando em forma de poesia, de rimo. Na África assim, do Sul, a região mais sul, assim, mais negra, tinha a figura do Griot, né? aí essa ideia de contar as histórias oralmente, as nossas histórias não, nunca foram muito de ser escritas, eram mais faladas, cantadas. E é, isso mito, verdade, vai tudo aí se misturando construindo uma história. Aí teve o período da escravatura, né? Então tipo, ó, foram milhões de negros chegando nas Américas e reconstruindo o hábito oral.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 Que uma ordem cronológica de um para o outro. Mas meio que vão acontecendo um período histórico muito próximo, muito parecido. Até nós chegarmos mais pra frente aqui, na Jamaica, na década de 50, surge o que parece hip-hop hoje, que são os Sound os Toaster. Os Toaster seriam os MCs. Essa situação parecida hoje no rolê, de contar, cantar, animar a plateia e tudo mais. Uh, e o salt, os soundrás dos Sound System eram como se fossem os dias. E assim como o Nordeste, do Nordeste Brasileiro Norte, vem muita gente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a região sudeste, tentando uma melhoria de vida, é, nós da América do Sul, América Central também e é para os Estados Unidos, buscando uma melhoria de vida.